Bora fazer o último episódio da nossa série da expansão de Rally Adventure A gente tem uma corrida bem aqui na frente pra gente fazer Já vamos lá com essa BMW aqui que eu coloquei o turbo anti-lag nela pra gente curtir um pouco Estamos começando no Oasis e cortando pela pedreira até as dunas Será técnico, mas você pode lidar com isso, confia em mim e o clima por outro lado, 5, 4, 3, 2, 1, 2! Agora, a BM, essa BM aqui, ela foi bastante criticada no, no início do lançamento dela, mas hoje o pessoal gosta muito dela, né? Hoje de manhã eu vi uma, é, só que a, a M3 da. Dá... sem ter essa cara aqui, né? Nossa, é chique demais, cara. Um escapamento top, viu? Top demais. Essa BM aqui dá pra colocar o anti-lag. Alguns carros não tem como colocar, infelizmente. Tentei colocar em outros modelos aí, mas... Vamos imaginar é, que essa BM aqui... Essa BM aqui eu quero colocar o turbo anti-lag e ela só presta na classe A. Aí, se eu coloco o anti-lag, ela vai pra S1, ou seja, não dá pra colocar... Talvez é, na campanha deve ser... Eu acho que nem até mesmo na campanha alguns carros não tá dando pra você andar de boa se você colocar num, numa classe que não é dele. Ficou da hora o anti-lag nesse carro aqui, hein? Mano, corrida de rua, full terra, hein? Eu achava que ia ter um assalto nessa categoria aqui. Acho que eu deveria ter feito uma BM versão off-road, tá? Que tá, tá complicado. Eu vou meter um pneu off-road nela. E vou ver se eu consigo ter um, um resultado melhor. Mas. Que traçado bonito, cara. Ai, ah, tá bugado, tá, gente? O... Tinha que ter uma pessoa aqui falando enquanto eu tô andando aqui, tá? Tá bugado. Porque o, o menino falou de cedo que pra alguns jogadores está funcionando e pra outros, não. Será que eu, eu vou colocar o pneu off-road, velho? É, nesse carro aqui, vou ver se dá pra. Se ela fica segura com o pneu off-road. Como é que ela se comporta. Mas é a pista mista, ó. É mista. Então é melhor deixar o pneu de rally mesmo, não o pneu off-road. Porque o pneu off-road nessa condição aqui é complicado. Essa expansão aqui. Eu acho que o cara que gosta de correr de RW dele deve sofrer muito, né? Nossa, mas também o carro tá socado no chão. Se aqui do chão você acha que os eventos dos Grit Reapers são pura adrenalina, você precisa ver do helicóptero. Experimenta isso. Ok, temos um evento aqui, meu nobre. Vamos lá. o evento? Cadê o evento? Tá ali, né? Vamos lá no evento, minha nobridade. A BM tá com pneu off-road, tá? Suspensão de ralizes pra gente ver se a gente consegue andar com mais cautela aqui nesse lugar, né? Tá bem alto o carro, ó. Tá bem alto. Essa rota vai até o local do festival. Curvas em U, curvas fechadas e água pelo caminho. Você vai ter que enfrentar a escuridão e a chuva. Mas fica com Ramiro Luiz Miró. Eu sei quais atalhos pegar. 5, 4, 3, 2... Eu testei o modo online da expansão. No finalzinho da live eu testei o modo online da expansão. E tá fenomenal, tá? Está fenomenal. Vamos ver como que esse pneu aqui se comporta. E eu tô gostando, tá? Eu tô gostando do comportamento do pneu off road nessas condições irregulares aqui interessante né a física do pneu off-road é diferente ah a gente cadê o Daytona depois tem que botar o Daytona para andar aqui depois a gente pode até fazer umas tunagens né de ralizes para gente ver os carros que é nerfado no jogo é a maioria é bom no rally né tá revoltado, porque eu coloquei a BMW versão off road PH, ela tá quase é, imbatível aqui. É, invencível. Ela tá entrando nas curvas aqui com muita aderência, tá? Com essa, com essa configuração de molas e amortecedores de rally. Diferencial de rally. É, pneu off-road. Ficou, ó, Brutal, abrindo aí dois segundos, quase três segundos de diferença do segundo lugar. E cavucando aqui, igual louco. Até o helicóptero tá para trás. Eu vou ter que dar uma desacelerada aqui para ver se o helicóptero consegue acompanhá-lo. Olha lá o helicóptero. Tinha que ter o um cara falando aqui, né? Na hora que eles arrumarem esse problema do locutor. Que tá no helicóptero. É... A gente já zerou isso aqui, né? Outra coisa que eu não gostei é que eles colocaram dois desafios no evento sazonal. Que tipo assim obriga você a zerar a expansão o mais rápido possível para completar aqueles eventos extras lá, né? Do sazonal. Apesar que o sazonal dura uma semana, né? E nem acho que nenhum jogo completo dura uma semana para você zerar. encontrei novas rotas de corrida e desafios para nós. Agora só preciso olhar o céu em busca de mau tempo. Vamos lá nesse evento então, meu brother. Muca, tu gosta de, de carrinho de... Ah, matchbox? Ah, eu não compro porque eu não dou conta de, de manter tanto carro. Bora lá no evento lá, meu querido. Olha o bicho tá pipocando. Essa aqui é outra loucura que eu fiz. É O pessoal da live aqui tá bravo comigo Porque eu tô botando pneu de off-road Em todos os carros Das dunas de areia à pedreira de cascalho Meu amigo Mantenha quatro rodas no chão através do tempo úmido Saltos e descidas E podemos sobreviver Cinco, quatro, três, dois Um, vai Rapaz, ainda bem que eu peguei Menino, eu não acredito que ela tá RWD Tá RWD, velho Cara, eu jurava que eu tinha colocado ela a WD Vamos ver como que ela vai se comportar aqui, né? Ah, mas aí eu fui cabeça de uva agora, viu? Vamos ver se eu vou ter problemas Com a minha meca É uma coisa certa, ela tá bem agressiva não, ela tá. Ela tá WD. Ela nela, tá WD. Ela tá da, da WD. Negócio chega com a QG aqui. Negócio que ela tá S1, né? Tá muito potente. Ela tá muito braba. E que tá parecendo a corrida de cross. Rapaz, essas pistas aqui das dunas eu achei legal. Estou um segundo atrás do, do segundo lugar, hein? Acho que eu vou pegar uma, um Aldão, um Audi Avante, né? Um RS-7. Botar aquele pneu off-road para a gente ver como é que o bicho trabalha nessas condições aqui. Eu acho que aqui agora ela anda mais, hein? Eu acho que aqui ela tem mais gripe, né? Do que lá na, na areia. Naquelas dunas malucas. Essa expansão aqui, ela não é de, de RWD não, tá? Os carros RWD passam mal. A WD já tá tenso... Imagina o RWD. Oh, o bichão tá tem muito bumping, cara, muito. E não é só na Terra, no assalto tem muito bumping. Eu achei muito legal porque é totalmente a pista, né? É totalmente diferente do Horizon México. Horizon México é mais plano do que aqui. E aqui o carro tá o tempo inteiro Pulando, pulando, pulando Imagina o cara que joga no volante E jogar essa doideira aqui O cara arrebenta o braço dele Bora no outro evento ali, meu brother Ó, tem um cara indo lá, hein Ah, isso aqui é, é drive Drivatazes, né É drive Drivatazes é Drive Atasis. Bora! 5, 4, 3, 2, 1, vai! O motorzinho dele aqui tá, tá marcando 260. Eu botei motor original também, né? Agora ficou ralezeiro, né? Hã? Ah. É chique, né, cara? Esse barulhão. Esses pipocos. Ficou da hora, hein? Pra mim, esse carro aqui, a ABM, foi o que eu mais gostei de andar no rali. A ABM ficou legal. Ficou legal. é <risos> doido demais. Faltou o cara do helicóptero passar as coordenadas, né? Esse show pirotec dá até vontade de fazer uma corridinha de rua, né? Só para ver os pipocos Vai embora. Eu gostei, de, eu gostei dessas pistas. Na vida real é desse jeito, né? Cheio de, de bump, de curva, de é, é, lago para você passar. É muito, tá muito fiel isso aqui. Tá só faltou. A gente não ter bugs, né? O Forza mandou um Twitter lá oficial dizendo que tá ciente de alguns idiomas sem ser o inglês com problema na, na questão de tradução aqui, a sincronização, né? Aí quando você zerar a expansão, eles mandam para você uma atualização. eu sabia que precisaríamos de condições extremas para tornar justo para as outras equipes de rally. Mas você precisa de desafio, não? Vou falar com relações públicas. Bora fazer essa corrida aqui, ó. Olha, ele tá... Ó, oh, o Platino entrou no meu comboio. Como assim, meu brother? O Platino é representante do Forza, hein? Acho que ele tá achando que é corrida online. Vamos lá, vamos entrar aqui no evento aqui. Vamos fazer uma linda viagem noturna dos desfiladeiros para a selva. Cuidado com estradas inclinadas e curvas fechadas. E a previsão do tempo? Ah, não se preocupa com a previsão do tempo. 5, 4, 3, 2, nossa, eu esqueci de olhar a F-150. Vou olhar ela depois. Esqueci. Nossa, cara. Esse carro tá muito louco, tá? Esse carro tá muito louco. Ainda falta três corridas pra pegar a corrida final, hein? Eu acho que falta três corridas. Vai, vai, vai. Primeiro checkpoint, já pegando terceiro lugar aqui. Lembrando que tá no nível imbatível. Senão o pessoal do chat aqui fica bravo comigo. Pô, tá fácil demais, tá fácil demais. Só falta o pessoal pedir pra mim jogar com o olho fechado. Vamos. O helicóptero tá na cola. O helicóptero do, do da Atena tá, tá, tá na cola. Só acompanhando. Viu? Eu gostei. Eu achei divertido. No online é complicado, né? Porque você entra no online aqui, aí você quer correr com um carro desse aqui. Talvez não vai dar, né? O cara mete um daytona e complica. O cara bota um daytona aí. Tem uns carrinhos brabo classe A de Rally tá? Nossa, essa curva aqui. Isso aqui é muito Rally ó. Essas curvas muito fechadas é muito raro, mas é divertido pra caramba, viu? Ixi, essa curva é fechada. Abri um segundo e meio, mas eu perdi tempo ali naquela curva. Platino, Platino do, do Forza Oficial Tava querendo participar da corrida aqui Calma aí que depois que eu zerar Não vai fazer corrida online aqui na expansão, hein? Quem tiver expansão aí, vamos que vamos Será que aqui é a mesma coisa do Hot Wheels? Lá não deixa o cara entrar no online Enquanto não terminar, hein? Mano, temos uma, uma corrida aqui Não tem subindo a rua aqui, ó Tem uma corrida aqui Eu acho que a gente não fez ela, hein Tá bem aqui eu, eu, Ou a gente já fez Eu acho que a gente já fez, hein Aparentemente, é... Só um pedacinho de assalto, né? Só pra... Ah, essa aqui eu já tinha feito ela e eu tinha passado mal com o Honda NSX, né, Davi? Ai, ah, vamos ver se o Golfão vai representar... Golfão AWD tá com pneu de rali, tá com anti-lag aí pra fazer a alegria da galera, né? Vamos ver se ele... Essa expansão aqui, ela é uma expansão classe A, né? Você pega um carro em classe A, você se diverte. Tem um pessoal aí que só zerou com o carro classe A. Ainda bem que esse carro aqui tem como colocar. O outro Golf R tem como colocar também. Mas, é... todo carro que tem body kit parece que tá bugado. Tá bugado. Corrida aqui pra gente... Ó, oh, tô em primeiro já, ué. lasqueira. E essa corrida aqui eu tinha pego um carro S1. E deu ruim. Aí o golfão classe A aqui, ó. Humilde. Humilde, entre, entre aspas, né. Tá abrindo 3 segundos. 3 segundos de vantagem. E soltando as labaredas. Puxou o show pirota... É... Pô, oh, é da hora, né? Eu, eu fico olhando os detalhes do carro e tô batendo aqui. Olha o detalhe da poeira na, no, no vidro traseiro do carro, né? Que bonito, cara. Cara, muito top. Ficou no sinal do limpador. Tem a. a o para-choque tá molhado também. Contraste com a poeira. Muito bacana isso. Isso aqui é um. É um laboratório o próximo Forza Horizon, né? O pessoal já tá num nível de gráfico é, Absurdo, né? Eu tô reparando os detalhes aqui, tô rebentando o carro na parede Não, não tem jeito, mano é, é, Tá bem detalhada Essa expansão aqui, tá? Ela não é 100% Horizon México, não A equipe de corrida de rua ouviu sobre nossos feitos e tá vindo pra Sierra Nueva pra conferir de perto. Pronto pra mostrar algo especial, meu amigo? Vou fazer essa aqui, meu Brody. Vamos lá, vamos lá, ó. Esse aqui ficou massa, viu? Ele tá compartilhado, esse aqui é o de DLC, Tá? é um asfalto executado com longas, retas, curvas de potência e algumas curvas apertadas. Seria lindo a luz do dia. Desculpa por isso. 5, 4, 3, 2, 1, 2! Se desse para colocar um turbo anti-lag no Miura, eu faria uma versão do, da Lamborghini Miura de Rally. Mas não tem como, ela tem uma aderência boa na classe A, cara mas ela não veio com o motorzão, o motor original dela é cansado, é a mesma coisa do, acho que é a Nissan GTR 97, né, o 97 também, ele, o motor original, é, não dá nem 180 direito na classe A, Mano, é, é doideira demais, cara. É doideira demais. É... Eu acho que o Forza deveria ser um pouco mais arcade, né? Porque eles fazem aquela propaganda. A gente é, tá trazendo o som original dos carros. O som fiel dos carros. Aí você instala o jogo, aí você vai pro online. Não, você tem que botar um V8 do Forza pro carro ser competitiva. Aí ah, não adianta nada. Vamos lá, vamos lá. Espera aí que agora eu vou responder o chat aí, a galera da live. Deixa eu só terminar essa corrida aqui, mandar esse... É por isso que eles prolongaram os eventos noturnos, né? Porque o, o efeito é muito top, tá? entrar nesse evento aqui, ó. Eu acho que essa aqui é a última corrida, hein? Eu acho que é a última corrida. Antes de liberar a top, né? Paredes de penhasco, quedas íngremes, curvas em U e chicanes em alta velocidade com visibilidade muito baixa. a Devils os pés à noite é... Bom, não é fácil não, meu amigo. Cinco, quatro... Bora lá, esse cara fica gritando, velho. Vai! Bora lá, bora lá. Esse aqui é, é assalto, ó. Esse aqui não tem terra, não. Espero que quando eu for fazer uma série novamente dessa expansão aqui, no futuro, é, já tenha disponível a, é, a, as vozes, né? Que deveria ter uma pessoa falando enquanto eu tô fazendo isso aqui. Eu vi o pessoal dizendo que tá funcionando em algumas plataformas e outras não, né? Para variar. E o jogo tá com problema de crashar, né? Eu não consigo carregar a tunagem. Eu só consigo compartilhar. Se eu carregar a tunagem, o jogo cracha. Eu tenho certeza que isso aqui só vai resolver no final do mês. A não ser que o problema seja simples, né? Eles conseguem resolver o mais rápido possível. Quantidade de curva absurda. É por isso que eu falo, nessa expansão aqui, quem anda de RWD, para ganhar corrida, tem que estar no modo fantasma. Porque senão ele vai receber muito totózinho. E quem anda de RWD nesse jogo aqui, se encostar no carro, o cara perde o controle. De quase um segundo Mano, muito chique tá, tá dando a impressão que é outro jogo, cara Na moral vou Tentar manter essa Essa diferença aí Positiva Opa, quase, hein Quase que eu vou De, de nessa Quase que eu vou dessa pra pior, hein Nossa, milésimos de diferença Caraca, é perigoso eu perder ainda, hein 60 milésimos de diferença Nossa, essa pista aqui tá difícil, hein Pera aí, ó, ah, finalmente não vai falar nada? Achei que ia falar alguma coisa, parabéns Último evento Vamos entrar aqui só um minutinho Gente do chat, olha, eu queria quebrar Aquele carro ali, mas vou deixar pra quebrar ele depois olha, Não teve, não falou Nada a respeito desse último evento aí. Vamos lá Sei que o Rami gosta de uma paisagem, então vamos fazer algumas tecidas em desfiladeiros, subidas em colinas e obstáculos aquáticos. Traga seu equipamento off-road e talvez uma câmera. Oh, o carro do cara lá é, vem. O carro do cara tá bem melhor do que o do meu. Do que o do meu. Essa foi de doer. Essa foi de doer os tímpanos. Lucas, muito obrigado. Manda aí a mensagem aí para nós ouvir. Você pode fazer melhor disso. Esse clima não é nada. Cara, eu tô curtindo muito essa DLC. Agora, isso aqui é é, é é uma corrida de cross, né? Eu não sou muito fã disso aqui, mas pelo menos o carro é bom pra fazer isso aqui, né? Vamos ver Me como que vontade, vai ser. Amigo. Essa pista aqui vai ser muito grande. Eu acho que não vai ser muito grande não, hein? Tá 38%. O cara passou mal ali na curva. Ô, oh, velho! Ali foi maldade, hein, fusa. Ajudaria se eu voltasse pro helicóptero? Meu carro é grudou no negócio ali da, da parede. Ih, rapaz, será que vai dar tempo de buscar esse maluco aí? Muito escuro para você, camarada. Nossa, cara, esse cara fala muito, hein? Fala muito, amigo, fala muito. Rapaz, eu ando na salto. Eu não sou acostumado a isso aqui. Eu poderia fazer isso no escuro. É, eu tô vendo. Você poderia mesmo. Tô vendo. Quase morreu, miserável. Ai, aquela ali foi engraçada. Estou perdendo. Tô aprendendo. Boa! Ai! <risos> Aquela ali foi engraçada, viu? Certo! Eu falei com todas as equipes de corrida e fãs de Rally de Sierra Nueva. Mas. Todos sabem que isso é entre os Horizon Raptors, os Apex Predators, os Great Reapers e você. Vamos fazer aqui a Golias aqui, vamos ver de qual que é. Bora lá no evento lá, meu, minha nobridade. Golias de rally vamos lá. Eu serei o primeiro a admitir que este reconhecimento amigável ficou um pouco fora de controle. Mas o que é rally sem um pouco de competição, não é? Tudo acaba aqui, fera. Adeus. Vamos lá, né? Vou com esse poste aqui, meu. Pelo carro que os caras pegou. É assim eu tem que admitir que eu também tenho assistido aos eventos da Horizon Raptors e Grit Reapers. Vocês dois voam naquelas pistas de rally? A única vantagem de eventos à noite é que eu posso assistir a cada corrida dos Apex Predators. Foi um prazer, Mirra. Olha, terra no não foi como eu planejei, mas acho que todos nós crescemos muito como embaixadores e confessores. Estou orgulhoso de todos nós. Calma, mas e eu? Estamos no meu território, compadre. Siga o meu traçado. Estou feliz por ver a estrada. O asfalto não é nada mal. Bom e aderente dá bem que era um assalto, né? Pelo menos por enquanto, mas eu tenho que passar esse carro aí na frente Mano, ele vai chegar na terra agora e eu tenho que passar logo esse cara Vai, vai, vai Se aparecer, se aparecer aquelas dunas E aquele monte de terra Aí vai ser complicado Tomara que seja só no asfalto Aí é God, hein? Acelerar o máximo possível aqui Enquanto eu estou no asfalto para essa galera não... É, me buscar quando chegar na terra Porque aí já, já complica A situação Só um minutinho Eu tô jogando no controle Eu tô jogando no controle Jogar Forza Horizon num volante É complicado Ah, E teclado também Tem gente que joga no teclado E é muito rápido, tá? Tem aquele é, Grandman Drive Acho que é assim que pronuncia o nome dele ah, agora O tempo tá muito bom hoje, não tá? Eu não acredito que você correu toda aquela série na chuva, fera Ele nem sempre é muito sensato, mas ele é da família Nossa, hein Ainda bem que... Olha, o pessoal tá colando, hein Galera lá atrás tá colando, ainda bem que esse carro aqui é uma versão de rally, né então, ele tá melhor do que eu esperava aqui. E eu nem fiz um reconhecimento. Nossa, quase que eu bato no helicóptero. Tomar cuidado pra não bater naquele canto ali, né? Uhum. É um olho... Olha, o um helicóptero quase que bate ali, cara. É um olho na, na pista e outro no mapa. Tá chegando num ponto ali cheio de curvas, ó. Etapa de terra chegando. Alex, qual é o plano? Vire para dentro e vire para fora. Jogue a traseira e se segura. Só pra esclarecer, não faço ideia de onde estamos. Eu tô falando que esses carros aí que vêm é tudo manco Tá num nível imbatível, né? Mas no assalto ali até que eles deram um trabalho, né? Eita! Tem que tomar cuidado, não pode perder tempo Nessa parte aqui, aqueles carros lá devem andar bem Três contra um não é justo Bacana esses diálogos, hein? Que bom que tem esses diálogos aí que eu posso ficar me concentrando aqui na corrida Enquanto eles falam Ih, as dunas, agora aqui é brabo, viu? Olha a poeira! Eita! E o helicóptero ajudando mais ainda, né? Jogando a poeira na minha cara. Agora é que tem um carro ali que tá... Tá bravo, tá vindo, tá vindo! O bicho vindo! Essa aqui é a maior pista de rali da história do Forza, né? Mano, o cara tá vindo. Esses bugzinhos aí, eles são ótimos para andar nessas condições aqui, ó. Ainda bem que eu abri uma vantagem no início. Olha o bicho vindo. A linha de chegada está vindo. Continue assim. O que mais faríamos? Eu não sei. Renato? Finalmente, asfalto. tava com saudade já. Tem como esse helicóptero parar de jogar poeira? Meu Deus! É a novidade aqui do jogo. Mais partículas, mais poeira. Gostei da pista, hein? Eu achei legal. fazer agora. E se todos entrarem pra minha equipe? Equipe Horizon. <risos> eu gostei. Eu também gostei, tá? Não que seja ruim, mas deixa eu explicar por que eu acho que Great Reapers é melhor. Rami. Hum, me. me sinto bem com isso. Agora a competição terminou e a pressão acabou. Você pode fazer todos os desafios restantes do Rally apenas por diversão. Fique de olho na playlist do festival também. Eu gostei da DLC, ela foi rápida, só tem uns colecionáveis para fazer agora, né? E o objetivo nosso foi chegar até Golias. Então, terminamos a DLC.